Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma sucinta a lei da conservação da massa. Eu sei que muitas vezes é difícil entender alguns conceitos e absorvê-los de forma clara. Se você também acha assim, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar esse conteúdo de forma simples e vou fazer um exercício sobre ele para você entender melhor. A lei da conservação da massa diz o seguinte, quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. E por que no recipiente fechado? Né? Por que, que escolher um recipiente fechado? Para não haver dúvidas sobre a possível entrada ou saída de gases desse sistema pois numa reação química pode existir substâncias gasosas, como hidrogênio, oxigênio e outros gases. Eu vou fazer o um exercício para você poder entender melhor. O exercício fala, os seguintes dados se referem à decomposição da amônia, o NH3. Então, a amônia vai se decompor em nitrogênio e hidrogênio. A lei da conservação da massa nos fala que a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Então, se eu tenho 17 gramas de amônia, eu tenho que ter 17 gramas somando nitrogênio com hidrogênio. Se eu já tenho 3 gramas de hidrogênio, quantos gramas eu vou ter de nitrogênio? Então, 17 menos 3, 14 gramas. Então, 14 com 3, 17. Aqui, tá igualzinho a lei da conservação da massa. Se eu tenho 34 gramas de amônia... E 28 gramas eu vou ter de nitrogênio, quantos gramas eu vou ter de hidrogênio? 28 menos 34 vai dar 6 gramas. Se eu tenho 51 gramas de amônia e 9 gramas de hidrogênio, quantos gramas eu vou ter de nitrogênio? 9 menos 51, ou 51 menos 9 vai dar...